Então vamos para mais um Ask Lucas, o quadro do canal na qual você pergunta e eu respondo da melhor forma possível. Porque eu tenho a certeza que a sua dúvida também pode ser a dúvida de muitos outros motoristas. Então se você também quer ter alguma dúvida respondida nesse quadro, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho e já senta o dedo no botão de like e vem comigo. Música Olha eu agradeço demais a participação de todos que estão mandando suas dúvidas porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo legal para vocês e hoje a primeira pergunta vai ser do nosso amigo Gesinael Irineu, um grande abraço aí Gesinael. Lucas no início é melhor ficar rodando ou parado? E quais os melhores lugares para ficar parado? Olha o que eu sempre recomendo, que até uma estratégia que eu sempre utilizei, é que assim que você finalizar uma corrida, você ande uns 100 metros à frente, e espere, não fique rodando atrás de corrida, porque isso não aumenta a sua chance de receber corrida, e você só vai gastar combustível, e o combustível está bem caro ultimamente, né? Próxima pergunta, Marco Leite, um grande abraço aí Marco! Lucas, minha dúvida é se é possível alugar carro só por fim de semana, olha... Eu nunca vi locadora assim das principais ou até mesmo as terceirizadas que locam só sexta, sábado e domingo ou sábado e domingo. O que você pode tentar ver, se você consegue, o que eu acho que vai ficar muito caro, é fazer a locação nesses aplicativos que locam diárias de carro, que nem a caro, alguma coisa assim. Esses aplicativos que fazem intermediação de pessoas que têm carro particular para outras pessoas que também querem locar um carro. Assim eu acho que você consegue locar para o final de semana. Então a próxima é nossa amiga Edna Carvalho Silva, um grande abraço Edna. Lucas, tenho uma pequena renda de aluguel, o que não acho seguro, pois não dá para contar com dinheiro na mão dos outros. Bom, tenho 57 anos e não consigo arrumar emprego de jeito nenhum, sou de Guarulhos. Estou com tudo preparado para trabalhar agora em fevereiro, o que você acha? Com carro alugado. Pois o meu não tem tempo de vida aceitável. Edna, eu lembro que você é uma das primeiras escritas aqui do canal e eu agradeço demais por você fazer parte dessa conquista, dessa história que eu tô formando aqui no YouTube. Então eu vou ter o maior prazer de responder essa dúvida para você, fevereiro já é um mês até que razoável para você começar a iniciar a trabalhar com os aplicativos, porque o pessoal já está começando a voltar das férias, aquele movimento fraco de janeiro já começa a melhorar um pouco, ele vai melhorar melhor ainda depois do carnaval e já que você já está com a idade um pouco avançada e é difícil arrumar empregos por aí. A melhor opção mesmo é você ter essa alternativa de trabalho com os aplicativos. E se você gosta de atender o público, gosta de conversar e quer ter uma autonomia, uma liberdade, pode ir fundo que eu tenho certeza que você vai dar certo com os aplicativos. E você vai ser uma pessoa de sucesso. Isso você pode ter certeza. E a próxima pergunta é do Vitor Leandro. Um abraço, Vitor. É, você só trabalha com aplicativo ou também tem emprego fixo? Olha... Eu trabalho somente com as minhas fontes de renda. Hoje eu tenho mais ou menos umas 4 ou 5 fontes de renda que me geram resultados excelentes e eu não preciso mais depender de um patrão que pague o meu salário, eu mesmo faço o meu salário. Corro atrás de forma de sempre ganhar mais dinheiro e sinceramente eu nunca mais penso trabalhar para ninguém, agora o que eu posso fazer é empregar os outros. Então nosso próximo amigo aqui é o José Play, um grande abraço aí José. Ei cara, boa noite, eu queria saber se eu estou com habilitação provisória na Uber e 99 se ele Aceito. Bom, se essa é a sua pergunta, bom, a provisória infelizmente não pode entrar nos aplicativos, você primeiro precisa ter a definitiva e ter aquela informação de EAR na sua carteira depois que você pegar a sua definitiva aí sim você pode fazer o cadastro nos aplicativos, que você provavelmente vai ser aceito se não tiver nenhuma restrição com a justiça e a nossa próxima pergunta é do amigo Vida Real, é, deve ser apelido dele. Quais são as categorias da Uber? Um carro Prisma LT 1.4 2015, em qual categoria eu entro? Ótimo vídeo parabéns. Olha, as categorias são na Uber, Uber X, Comfort, bag, black e vip, vip é uma categoria que só entra o passageiros que utilizam muito o aplicativo e não são todos então que recebem essa categoria, e na 99 você terá 99 pop e 99 comfort, o seu carro Prisma infelizmente ele só vai entrar na categoria mais básica desses aplicativos, sendo Uber X e 99 pop, por mais que ele é um carro top, mas eles infelizmente tiraram os carros, os melhores carros mais confortáveis das categorias Comfort. Entrando realmente só os carros topzera. Então a nossa próxima pergunta é do Kelson Saraiva Filho. Grande abraço aí, Kelson. Bom, Lucas, vou começar a trabalhar na Uber com carro alugado. Posso usar o carro alugado pela Uber em outros aplicativos? Sim, não tem problema nenhum. Você pode utilizar o seu carro em diversas plataformas que não existe uma tal de restrição, eles não vão te bloquear por utilizar outros aplicativos. Então pode ficar tranquilo, cadastrar o seu carro aí na Uber 99, Cabify, City, Move WAPA, Garupa e assim por diante. Você escolhe o aplicativo que você quiser trabalhar aí, dependendo também da sua cidade. E a nossa próxima pergunta é da Dicas da Ellen. Um grande abraço aí, Dicas da Ellen. Lucas, tenho CNH definitiva, porém não tenho prática. Peguei no carro poucas vezes, mas, mas como estou trabalhando como autônoma, quero também fazer trampos de aplicativo, aliviando o carro para trabalhar. Quero sair dirigindo para o SPA fora. Você acha que dá para aprender a dirigir usando trabalho como motorista de aplicativo? Eu mesmo, quando comecei a trabalhar como motorista de aplicativo, não tinha experiência quase nenhuma com carro. Andava somente com moto. E eu comecei a aprender a dirigir mesmo. Foi trabalhando com motorista de aplicativo. A minha primeira viagem foi um desastre. Deixei o carro morrer várias vezes na subida. Fiquei desesperado. Mas com o tempo fui aprendendo. Fui me aperfeiçoando. E hoje eu, eu me considero um grande motorista. Então você também pode aprender a dirigir carro. Trabalhando com motorista de aplicativo. E a nossa próxima pergunta é do Mário Pereira. Bom, eu tenho um Fiat Uno 1.0, ele faz 10 a 11 km no litro, você acha que vale a pena trabalhar no aplicativo com ele? Quanto mais econômico possível for seu carro, melhor. O combustível ele só aumenta e os aplicativos ainda não deram sinal que vão aumentar as tarifas. Então quanto mais econômico, melhor será para o seu bolso no final do mês, certo? E agora só para finalizar, para não ficar também muito grande esse vídeo e deixar mais perguntas para os próximos Ask Lucas. Vamos para o Flávio Pereira. Um grande abraço aí Flávio. Lucas, como que se faz com as taxas do cartão de crédito? Eu repasso para o passageiro ou absorvo a taxa? Olha, essa é uma pergunta bastante complicada. Por que que acontece? Você não pode repassar as taxas da maquininha para o seu cliente, sendo que você já colocou um valor fixo sobre o serviço, ou seja, o aplicativo já colocou um valor fixo no seu celular, que o passageiro já viu o valor que ele tem que pagar. Você não pode cobrar a mais do passageiro. Então as taxas ficam totalmente para você. E até mesmo antiético você cobrar as taxas do passageiro. Que com certeza ele vai ficar bravo. E vai descontar na sua nota. Ele vai reclamar para o aplicativo e vai dar problema. Então é melhor você absorver as taxas. Para não ter problemas com a justiça ou até mesmo com os aplicativos, aí ah, eu recomendo sempre escolher uma maquininha que seja realmente com taxas menores e que não seja muito cara. Eu, particularmente, tenho a maquininha aqui, ó, da Mercado Pago, uma maquininha muito boa. Vou deixar o link na descrição caso alguém que tenha interesse em adquiri-la, com até 60% de desconto. Beleza? Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que a sua dúvida tenha sido respondida nesse vídeo. Vou sempre postar os vídeos do Ask Lucas todas as semanas. Então você pode mandar também alguma dúvida aqui nos comentários. Ou na comunidade, quando eu postar lá a pergunta se você tem alguma dúvida, você manda lá, porque assim terá mais chances também de cair aqui no Ask Lucas, beleza? E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso me ajuda bastante a continuar trazendo também conteúdo para você e para todos. E olha só que bacana, ó.